Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez eu aqui vou mostrar pra vocês como alterar o seu papel de parede, né No caso eu tenho aqui esse Evolution boladão aqui, louco branco Vou aqui pegar um papel de parede queimarotão, marotão, pera aí Que é um papel de parede de um, de um unicórnio aqui loucão Calma aí, tá carregando Opa, o papel de parede foi deletado, não sei o que aconteceu, calma aí Deixa eu pegar aqui o papel de parede do unicórnio, se liga Tá aqui o papel de parede do unicórnio Vou salvar aqui na, na minha pasta de wallpapers aqui Calma aí, wallpapers, beleza, save Pronto, salvei a pasta do unicórnio, galera. Tá aqui, ó. Cliquei em C10 uh, e colocar aqui como background. Olha só que legal. Tá Setou como background ali. Ah, que lindo.